Você sabe que eu acabo com tu. Não adianta ficar me encarando, meu mano. Você sabe que eu não me ajoelho. Fica fazendo um cara feio. Se eu tivesse medo de cara feio, eu não me olhava no espelho. Então, por isso. Ah, não pode me pode falar porque não sei o que. Tem pai, mãe, tio e boa. Então deixa eu falar pra você, meu mano. Ei, fala diante de Deus.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 Eu não tô entendendo mano, por isso que agora eu te garanto que na batalha eu tô te espancando. Não tô entendendo, eu garanto que dentro da tua mente eu tô entrando Olha o é argumento dele, o guri tá me forjando Depois com o policial você tava me comparando? Ah, tô se comparando com seu pai, só seu tio Mano, é assim que você te comparar no bagulho de sangue? Se eles são igual você meu mano, então porra vai se... Tá ligado o de como é que é do bagulho guri porra Eu acabo contigo e eu vou dominar essas borras Tá conseguindo derribar, não tô entendendo mas se eu resolver falar do filho dele, aí ele vai chorar no Instagram <risos> aí, aí. Então eu já não vou falar do filho de ninguém, só do meu E eu vou te dar o um headshot, tô falando do meu próprio filho, você me entendeu? A partir de hoje o Johnny é o meu filhote coitado! Ah, tá ligado meu mano? pra eu tomar no cu Filhote vai ser mordido porque você vai aprender a não criar um pitipu meu mano, toda hora ele fala na minha vez, sou um cuzão pra viver me atrapalhando. Falando com o pobre, gesticulação, aí pra não na minha vez. Você não consegue rimar mais, tem outra pessoa falando por isso que se torna ser um arceguês. Você falou que cortaram a sua orelha que nem eu do pitbull, pode pá, pá, deixa eu te explicar. Antes eu fosse um pitbull e cortasse a minha, pelo que que essa merda de rima escutar. <risos>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 Tamo junto então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu não quero ser o melhor da aldeia, eu não quero ser um curumim. Sei que o meu boné de crochê é como um cocar e eu tô no território do Piniquim. Eu não quero ser o melhor de todos os tempos, mesmo você falando isso para mim. Tem dia que eu nem abraço a minha mãe, não quero ser o melhor de todos os tempos, quero o um melhor tempo pra mim. Então, quando eu tava na minha casa, eu vejo um filho E dentro tudo que eu faço aqui, eu saio do peito da zinha. Minha rima muito foda O que você não contava Eu comandei uma de volta é. Porra! tudo que dá meu mano Isso nunca foi tão perfeito Mesmo eu, às vezes, quando saio lá de River ao Peto Tipo um com defeito Só que hoje em dia eu tô me confirmando Me consertando E é pra cada ataque que tem uma resposta Por isso que eu e meus irmãos somos Atlas De mãos dadas e com nessas costas Cê entende o que, que eu tô falando? Nas costas do mundo Muito mais do que marca de chicote Por isso mesmo que hoje em dia no gigante, me sinto até Don Quixote e eu oh! dou um cachote, pra quem quiser ver isso de cima eu te mato e hoje é com rima então sou um mochão, chupança porque cê não viu que o que eu trago é bem mais do que disciplina você é Don Quixote mas esse Don Quixote pra mim é fake eu não sou um moinho de vento É salvos E pra quem não entende o que eu tô falando eu corto o pescoço igual salmão Pode cortar o pescoço igual salmão Eu já cresci de ser peixinho Pra ter liberdade eu não chamo meu irmão Mano, eu cresci, eu conquistei ela sozinho Você tá ligado Eu vou explicar como eu ser de um pai, tipo tutela É, você me ajuda quando você é meu irmão Mas enquanto você não tá e quando eu não tô, eu garanto que eu tu tá Por isso somos três, J, Guri e Barreto eu E agora eu sou a marionete que revoltou. É dentro do meio do Preto. <risos> é o Rony Barreto. Tá ligado? Que nós é irmão, mano. É aliado. Os moleque que é do Gueto. Quando a gente amava e as batalhas não dava nada. Não é uma camisa e um pau preto. Ou a gente vai ganhar a porra da aldeia. Quero mil reais. Eu tô. embora com uma lumbiga, só se for o verme da ambição, do mesmo do BK que cresce aqui dentro da minha barriga, e hoje em dia nós faz o necessário, o necessário, outra coisa eu não tolero, por isso que infelizmente o JP, essa final foi 2 a 0. O Apolo vai chegando de um jeito mais feroz Ele Ei. falou furioso e japonês, a rua é nós. Tipo Rá, além de furioso, Apolo vem veloz ah. Vem veloz, agora não espana Acabo contigo, mano, você só apanha Ei. É desenho, tá ligado que eu tô no caminho Passei na tua frente, ralampa com barquinho Se de lá, rima eu nem entendi nada, manda ataque não que eu manda nem de levada Falei relâmpago, Marquinho era desenho, eu disse em fogo, acabo com você rápido, passando de fogo Relâmpago, Marquinho, ele não entende nada, aliado, relâmpago, acho que deve estar tá raiado Eu falo, vai matar e vou te mostrar que aqui você não arruma nada Sabe da seleção, defendo o título da semana passada Ah, ah, ah Manda agora, pega pra você é, Acha que cê não entendeu? Explico pra você é, Jaqueção brasileira, mano, tô no frumo é, Faço gol, é lá na chapa Pô, Felipe de junho de ah, ah, ah, mano eu sou eficaz Mas eu te mato com R.A.P. poesia. é, tipo Vinícius de Moraes é, Sabe por quê? Eu já te mato, meu mano Você pra mim é um idiota, lá também joga o Rodrigo Mas você só sentiu o que aqui dessa derrota ah, Você é zoado, você é fraco Mano, No não curta sua carateia. Você já dá hora, ser é seriado, Mas agora a sua cena quebra Porque você não tem a ideia Mano, por mim você já vazava Porque agora eu tô fazendo uma nova série Com essa placa debaixo da tela oh! É só com um Você tá ligado, irmão Que agora você tá de recalque Então tenta Quebra As minhas coisas na perna A força é no pensamento Eu sou Steve Hawk oh! Seu pensamento é fraco Porque você não serve Você acha que você é o Chris Porque seu pensamento é da quinta série oh! Eu vou seguir no se acha que é da hora, realeza, baixa a bola pra breve E contra e sempre que eu for rimar no que aqui é ponta de lança Quinta série, rap é minha matéria E hoje eu te ganho, que a noite é uma criança é. E a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz, mas segue firme sempre em frente E a O adolescente perdido Aqui na reflexão O microfone minha voz vai ser a inspiração É a inspiração Pra aqueles que não sabem, não sabem o que é o rap acha acham que a vida é glock, bunda e trap Sim, cê serve de inspiração para mostrar como vencer Mas não como mostrar como vencer o magrão Eu sei o seu rap, agora eu vou falar Nessa fita tiu, agora Eu vou ter que te matar O rap é eu reconhecer que você é bom Você me reconhecer e aprender Na zona de conforto, agora eu te entorto. Claro que a morte tá na minha frente. Eu tô no encruzilhada que entrega seu corpo. Pronto, começa a Quando eu quimo meu mano é de rim. Tá aqui e você já sai tá pianinho. Não é o dead pro eu guimen, é dead pro THING. Vai lá para, para esses, e não tá entendendo que na batida eu tô entre os meus. Você falou que você vai me entortar. Eu sou um homem torto que foi mandado por Deus. E aí. Hey! Tirano, por isso eu tô matando, cê não tá entendendo seu cuzão, é melhor você chamar até o Quentos, porque eu falei a é de Deus e ele está na minha mão. Ele não tá na tua mão, tá na tua frente, fazendo rima um improvisada, cê não entende nada, em tua postura torta, hoje eu direito na porrada. Você tá ligado, meu mano? Eu tô mais à frente. Meu mano, eu sou eficiente, sempre coerente. Eu quero 15. Que Chama o Krauk que é o MC mais competente. Ele falou que os tá na porrada, cê não arrumar nada, essas ideias eu nem osso. Tio, eu te guardei no bolso. Eu não sou gigante de aço, eu sou um homem de carne e osso. É assim mesmo, cê não tá entendendo? Porque esse MC na minha frente é bobo. Cê tá pisando no que toco, no que eu que sou o dono Ainda não tapa que botar soco. Pode voltar, soco. Você queimou pouco e sua fima truta não foi nova hey! Essa é homem de carne e osso É esses mesmo que eu tô acostumado a guardar na copa hey! na forma é o bandido da luz vermelha. Só que você tá trombando o cara do céu azul. É isso mesmo, você vai apanhar. Por isso que na base agora então pode de você. É acostumado a enterrar os caras. que aí se eu botar e te enterrar, você pode até me enterrar. Sinceramente, eu já tô morto quando eu faço improvisado. Eu sou um cara meio colado. É o homem do céu azul. Eu vim deixar o seu céuzinho no plato. Ei. Ei. chover, já que você não rimou um pingo, Eu rimei a chuva inteira, tá de brincadeira Vai deixar ele nublado, ai Eu vou deixar o céuzinho nublado Eu sou terra SP, isso eu tá acostumado Você tá tirando, você não tá entendendo Que agora a água de pá Eu vim bater, isso é R.A.P Eu fiz o um chão chover e o um cante chorar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 Tamo junto, é nóis, falou, rima Sologado HD aqui.